Boa tarde a todos, para vocês que acompanham né, a Biblio, pelas redes sociais, pelo site. Hoje nós temos o prazer né, de estar tá fazendo mais uma transmissão ao vivo, mais uma live. Dessa vez eu vou entrevistar a Cristina Castilho Fonteles, ela que é coordenadora da campanha Eu Quero a Minha Biblioteca. Ela é socióloga, foi diretora de educação do Instituto Ecofuturo, do qual foi co-idealizadora e onde esteve por 15 anos, ela é membro do Conselho Consultivo da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Lembrando que a campanha Eu Quero a Minha Biblioteca tem por objetivo universalizar as bibliotecas nas escolas e nasceu aí na esteira da Lei 12.244 de 2010, que acabou de completar os 10 anos ontem, nesse domingo, e acabou por esgotar o seu prazo, né, o seu prazo estabelecido para que todas as escolas de ensino básico tenham é, bibliotecas, né? Então, boa tarde, aliás, boa noite, Cristine, te agradeço demais, né? Essa é um grande prazer estar com você aqui na nossa live, eu acho que vai ser um bom papo. Obrigada, Chico, aliás, é um enorme privilégio ser parceira da, da Biblioteca um trabalho tão, tão importante, tão sério, conduzido por, por vocês. É uma, boa noite a todos, a todas, é muito... Com é muita, muita alegria, né? Que é, eu estou aqui conversando com vocês. É uma prosa, né? A ideia é que a gente possa não lamentar que o prazo da lei é, acabou, né? Mas, enfim, é, a luta continua, né? E, e, e o que, que a gente é, pode fazer, pode deve fazer é, nessa jornada longa ainda que a gente tem pela frente. Então, Cristina, eu já vou. É... Antes de partir aqui para a primeira pergunta, já dizer para as pessoas que estão nos acompanhando pela internet, quem quiser fazer perguntas, colocações, observações, já pode se manifestar aí no campo de comentários e a gente vai passando para a Cristine na medida em que a nossa live for avançando. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você, Cristine, é a seguinte. O prazo da lei esgotou ontem, nesse domingo, dia 24 de maio de 2020. E agora? O que vai ser feito a partir de agora, já que esse prazo se esgotou? Bom, acho que a gente tem que pensar é, e saber, né? É, por isso que a campanha Eu Quero em Biblioteca é, nasceu. A gente entendeu, por meio de um trabalho de que eu realizei né, no Eco Futuro, de 15 anos de implementação de bibliotecas majoritariamente em escolas, por meio de articulação intersetorial, então, a forte presença da comunidade, é uma, uma importância muito grande da iniciativa privada como startup dos recursos, e o envolvimento da, da, da gestão pública local no sentido de acolher e também dar sustentabilidade para essas bibliotecas implementadas em ambientes públicos. né? E, então, é, a ideia que a gente possa e deva propagar informações que sejam instrucionais e que possam operacionalizar uma jornada de advoca da sociedade civil junto com a gestão pública, em nível local, né, municipal, estadual, e também em nível nacional, e é exatamente nessa dimensão que a gente está falando agora, né, Chico? Porque é, o prazo da lei acabou, a gente sabe que a gente não atingiu universalização, e depois a gente pode falar um pouquinho dos números, né, que estão que aí, captados pelo, pelo censo, de colar. é mas é bom saber que existia um projeto de lei, que era o 9484 de 2018, que nasceu na, na Câmara dos Deputados e é, seguiu o seu curso para o Senado, e lá ele ganha um outro número, que é o 5656 barra 19, é possível, digitando esses dados na internet, vocês acessarem a situação desse projeto de lei que está no Senado e que está ali parado desde o ano passado, acho que o último movimento foi em novembro, e ele prorroga né, para 2024 a, a execução da lei, o que é bastante interessante nesse PL, é que ele conecta é, a universalização das bibliotecas com é, o Plano Nacional de Educação, né? lembrando que, é, embora no nosso país ainda haja uma não convergência entre o papel da biblioteca na formação, leitura e na educação integral, isso está é, sendo dito pela lei, isso, pelo projeto de lei, isso é, é profundamente importante. O projeto de lei também é, trabalha um pouco, fala sobre parâmetros de biblioteca, que a 9484 não fazia isso, é, falava basicamente sobre a existência de um determinado acervo, salvaguardada a, a, a presença de, de, de bibliotecários e bibliotecárias, e também fala sobre a criação do Sistema Nacional de, de Bibliotecas. Então, esse projeto de lei está nas mãos do Senado, então tem um, um, muito trabalho pela frente ainda para a gente realizar porque é, são quatro anos né, que a gente ainda tem, mas esse projeto precisa passar ainda pela, pelo legislativo, precisa ser aprovado. Então, tem um trabalho aí de incidência em nível federal muito importante ainda para a gente realizar. E Daqui a pouquinho eu comento um pouco com vocês é, o, qual é o meu posicionamento com relação ao conteúdo do 565. Cris, desculpa. Teve um instantinho aqui que caiu a minha... É a minha internet, mas a gente voltou aqui, mas aparentemente você e a minha querida filhinha, Manuela, <risos> do lado aqui. Eba. Live é dessas, tem dessas coisas, como eu te falei, né? Mas, a vida em tempo real, né? É, exatamente, a vida em tempo é real, faz parte, né? É, então, assim, como você bem lembrou, né o prazo da lei esgotou ontem, o grande desafio hoje é como manter a mobilização. Acho que seria interessante você falar um pouco sobre isso, Cris. Sim. É, bom, é importante que a gente tenha em mente que quem viabiliza as leis, quem efetiva as leis, é a relação entre a cidade civil e o poder público, né? E esse foi o cuidado que a gente teve na campanha de elaborar um material que desse é, algumas orientações preciosas tanto para a constituição de grupos de incidência da cidade civil quanto da mobilização da, da gestão pública. É um material que foi produzido pelo professor Fernando Burgos, da Fundação Getúlio Vargas, que é doutor em política de administração pública. Então, o que a gente fez foi esmiuçar as dimensões da, da biblioteca na escola e quais são as fontes de recursos destinados à educação que podem devem ser acessados para a criação e qualificação de bibliotecas em escola. Então, eu deixo aqui um convite para vocês acessarem site da campanha Eu Quero Minha Biblioteca, www.euqueroemiblioteca.org.br, tem uma aba lá, participe, então a gente tem dois materiais. Tem um material que é o guia de gestão pública, onde a gente faz esse levantamento sobre as fontes de recursos pré-existentes e dimensão a dimensão da biblioteca, quais fontes podem e devem ser acessadas. Daí a gente tem é, os recursos que são de ordem federal, de ordem estadual e de ordem municipal. E o que é profundamente importante é a gente ter em mente que é, existe o orçamento é, que é decidido anualmente nas três esferas de governo. E aí a gente tem uma grande mobilização a fazer, né? Quais são as dimensões da biblioteca que podem ser acessadas por meio do orçamento do município, é, do orçamento do estado e do orçamento da união que é que é a LOA, né, aliás, agora, né, o orçamento para 2021, mesmo em meio a essa pandemia, ele está sendo pensado pelo executivo e depois ele é levado ao legislativo no segundo semestre, quando ocorre a votação. Então, nesse material, a gente fala muito sobre é, um pouco dessa agenda, né, de recursos e essa agenda de mobilização. E tem um outro material que se chama Passo a Passo do Estado Civil, onde a gente compartilha algumas informações sobre como construir um grupo de incidência, né? porque a efetividade de uma lei, ela é resultado é, da constituição de um grupo de trabalho, de uma agenda de trabalho, é, de curto, médio e de longo prazo. Né? O fato da gente não conseguir algo no momento presente não significa que a gente não deva continuar buscando é, por esse recurso, porque por uma razão ou outra, e hoje, por exemplo, por conta da pandemia, existe uma escassez ainda maior de, de recursos, e a gente precisa olhar para isso com muita com muita clareza, mas a gente precisa se preparar, quer dizer, se essa mobilização não vai ser para que a gente consiga imediatamente esse recurso para dar conta do insumo de biblioteca de escola, a gente precisa aprender quais são esses caminhos, a gente precisa se preparar, a gente precisa formar um grupo de trabalho, ir pesquisando, ir produzindo documento, ir pensando a agenda, saber quais são os parlamentares nos três níveis de governo que tem uma pauta mais próxima da educação, se tiver um relacionado à biblioteca, maravilha, né, se existirem grupos de incidência do plano municipal do livro, leitura e biblioteca, ou estadual, maravilha, vamos nos conectar, conselhos tutelares, é, não é uma mobilização é, simples, né, melhor, ela não é fácil, simples ela é porque depende da gente saber como é que a gente caminha, quais são os recursos que podem ser mobilizados, e lá, nesses materiais, a gente fala exatamente sobre isso, quais são os recursos por dimensão, né, por parâmetro de biblioteca, da biblioteca tipo o acervo, o mobiliário, é, a construção, a reforma, é, a remuneração do pessoal, a sustentabilidade, enfim, todos esses eixos e quais são as fontes de recurso que a gente pode e deve mobilizar é, em todas as esferas de governo, mas tendo muito claro essa pauta, né, que é sempre o contato com a gestão pública local a partir da construção de um grupo de incidência. Ou oh, seja, na... a gente pode começar, e deve começar já, né? Já, com certeza. Na medida que você estava falando, Cris, né, eu... Coloquei aqui já no nosso chat o link da matéria que nós publicamos ontem na Bíblio sobre os 10 anos da lei. Lá tem uns links, tem um dos links que tem lá exatamente para o projeto de lei. Inclusive, essa questão vem suscitando várias dúvidas entre os profissionais, porque quando saiu a notícia de que a Câmara, né, ano passado, havia aprovado o alongamento do prazo para 2024, muitas pessoas acreditaram que essa era uma tramitação conclusiva. Mas a gente deve lembrar que o nosso sistema ele é bicameral, logo, né? as propostas que são oriundas da Câmara, depois de aprovadas lá, tem que seguir para aprovação no Senado e, consequentemente, para a sanção presidencial posteriormente. Então, nesse momento, tem a, o projeto... Tramita no Senado é, e a gente tem que esperar aí os desdobramentos, né? Então, as informações estão na matéria que a gente colocou. E você fala, falava de recursos, né? Tem os vários instrumentos aí governamentais que a gente tem à disposição para lutar por eles, né? Minha pergunta é, existem recursos, Cristinho, para que é, as bibliotecas escolares sejam implementadas? Olha, é, não existe uma, uma fonte e um orçamento previsto né, é, para a implementação das bibliotecas. Quando a lei foi formulada, ela não levou em consideração qual era o orçamento disponível, ela deixa como um esforço né, dos entes federativos para a realização das bibliotecas em escolas. E o trabalho que a gente fez foi justamente identificar quais eram os recursos destinados à educação, que poderiam ser mobilizados para a biblioteca em escola. Bom, para isso, é importante que a gente entenda é, o papel estratégico que a biblioteca tem dentro da educação integral. Né? Eu acho que essa questão é crucial na hora de você é, atuar pela defesa do uso de um recurso da educação é, no equipamento chamado biblioteca. E eu entendo que a defasagem que a gente, ou o déficit que a gente tem, tem hoje, ele tem muito a ver com essa desimportância que a biblioteca passou a, a, a ser compreendida é, por, por muitos atores na sociedade. Então, a biblioteca tem um papel estratégico, é, ela precisa estar alinhada com o projeto político-pedagógico, e ela pode ser, inclusive, construída aos poucos, mas a gente tem que pensar a biblioteca como algo é, inteiro, né, ele não é um cantinho, ele não é um pedaço, ele não é um conjunto de livros, ele é, a biblioteca é um ser é, muito maior, que, que tem a ver com um planejamento vinculado ao projeto político-pedagógico da, da escola. Então, quando a gente fala de recursos, a gente consegue localizar recursos, seja na LOA, né, na lei de orçamento anual, a gente consegue ver também dentro do PAR, é, e a gente também vê dentro das emendas parlamentares. Né? Essas três fontes de recurso, por exemplo, elas podem ser acessadas tanto para a construção quanto para a ampliação, é, a reforma né, do, do, do espaço de biblioteca. É, existe o um recurso também dentro da, das emendas parlamentares, por exemplo, que pode ser buscado para mobiliário, que pode ser buscado para kit de informática, é, no par, a gente fez um trabalho de, de, de entender qual era a linha dentro do PAR, para o programa de ações articuladas, que é o meio pelo qual o governo federal é, é, distribui né, o, o recurso para dar conta das demandas é, da educação no nível estadual e no nível municipal. Então, é possível é, implementar melhorias na biblioteca e mesmo criar, né, construir a biblioteca, e, e compor com todos os, os, os equipamentos necessários para que ela é, seja um espaço de encontro, né, de realização de práticas leitoras e de encontro com leitores. Então, é, é o que a gente fala, inclusive, no nosso Fala e Escreve, no nosso material, esses recursos estão são possíveis de serem acessados, mas eles não são muito evidentes, né, eles não estão assim, oi, eu estou aqui... Né, onde a biblioteca se encontra aqui, então a gente fez esse trabalho, né, a Fernando Burgos fez esse trabalho de identificação dessas fontes de recurso para viabilizar a biblioteca, mas eu volto a repetir, é profundamente importante, antes da gente partir para essa linha de, de operacionalização, pensar nessa biblioteca, que espaço é esse, que papel que ele vai ocupar dentro da escola, o que, que a gente precisa pensar do ponto de vista de é, de conforto acústico, de conforto térmico, de conforto de presença é, distantes com livros, de mesas, de lugares, para receber ah, os estudantes da comunidade é, escolar, aliás, nesse aspecto, a gente preconiza que essa biblioteca atenda também a comunidade do entorno, né, acho que sobre isso a gente pode falar um pouquinho mais depois, ou seja, como é que a gente é, viabiliza que essa biblioteca de verdade faça sentido dentro da escola, né, para que ela não seja um apêndice onde você, pouco a pouco, depois vai colocar depósito, ou pessoas, né, estudantes que chegam mais tarde... É, do, do início, da, do horário de aula. É importante pensar com muito cuidado que biblioteca é essa e é, identificando quais são os recursos que podem ser acessados para viabilizar a biblioteca que está sendo pensada. Cris, à medida que você está falando, né, o pessoal já está chegando aqui na live. Então, por exemplo, é a Joane Diggs, que fala estamos todos juntos nessa luta com coragem poética, tem a Tati da Almeida que fala boa noite, excelente iniciativa, essa live para abordar o panorama desta lei. Eu sou bibliotecária numa é universidade, me interesso diretamente pela biblioteca escolar, não somente pela natureza do seu ofício, mas também e principalmente porque sou mãe de criança em escola municipal. Parabéns pela ideia e obrigado por, é, por este bate-papo. Né? Então, eu já aproveito o ensejo aqui da fala da Tati da Almeida né, e pergunto uma coisa que você já até começou a comentar que é a relação da biblioteca escolar com o seu entorno, por exemplo, com as bibliotecas comunitárias. Como é que se dá isso, Cristine? Então, é, a gente tem uma experiência que, que tem um território é, com mais contorno, né, com mais informação hoje. As bibliotecas comunitárias, seja, bibliotecas criadas por pessoas da cidade civil, é, muitas delas é, por ex-professores ou por professoras, enfim... É, durante toda a minha jornada, são mais de duas décadas, é, com bibliotecas Brasil adentro, e em cada cantinho que eu fui, mesmo sendo zona rural, é, eu sempre vi né, que havia uma mobilização da cidade civil por, por, por, por, por leitura, né? É, e é pelo livro, seja ele impressa digital, que a gente tem, tem, tem acesso a, a, ao texto escrito. Ou seja, é, há uma percepção, sim, da importância da leitura e da importância do livro né, como suporte é, para a construção da jornada leitora. É, com o surgimento da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, a gente teve ainda mais é, chance né, de ver porque está tá organizada, né? elas são localizáveis, inclusive, digita na internet e você consegue encontrar algo que você não, não tinha antes. Então, acho que esse foi um trabalho muito bacana né? da, da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, inicialmente com um trabalho intenso do Litera Sampa, de trazer à tona, de trazer a evidência de um trabalho que sempre existiu e que hoje vai ganhando, né? que vem ganhando cada vez mais um contorno mais fortalecido, uma ação mais política de mobilização da comunidade, sobretudo de lideranças jovens, né? é, mostrando, de novo, né, que as manchetes estão completamente erradas, que o senso comum está completamente errado, de que jovens não gostam de ler, jovens gostam, sim, de ler. Né? O que precisa é ter um espaço e estratégias de construção de uma jornada leitora que sejam experiências que façam sentido e que sejam... Positivas. Então, nesse sentido, eu vejo que o trabalho que as bibliotecas comunitárias vêm realizando no sentido de construir sentido, de, de costurar essa rede de envolvimento, onde a, a leitura de textos tem a ver com o cotidiano e com, e com as demandas da sociedade local, sejam necessidades materiais ou as imateriais, as que falam, as que vêm da alma, as que vêm do corpo, as que vêm das questões mais práticas do dia a dia. Né? Afinal de contas, o texto escrito ele é a ponte para que a gente é, nomeie, para que a gente argumente, para que a gente interaja. Então, eu entendo que tem um trabalho muito potente, muito bem estruturado, já de longuíssima década em muitos lugares, que podem e devem somar né? é, com o trabalho das bibliotecas nas escolas assim como o trabalho desenvolvido pelas bibliotecas públicas, e eu acredito, fico que mesmo pelas bibliotecas universitárias, sabe? Ou, ou as bibliotecas que têm uma ordem mais, mais do privado, que pode estar de, desde dentro de uma, de uma instituição, né? Mal tá aqui, enfim. É, a gente não pode dar o luxo de não cooperar. A gente está falando de algo que é um desafio civilizatório, né? É, que sempre foi um desafio civilizatório, aliás, é um desafio é, neurobiológico, né? também hoje a gente consegue encontrar com mais detalhamento as pesquisas que a neurociência vem, vem fazendo, mostrando que a gente não nasceu com o nosso software né, cerebral preparado para ler. Né? A gente inventou a escrita 6, 7 mil anos atrás, e a gente está é, acessando uma tecnologia nova com a escrita com equipamento velho, que é o cérebro. E quando a gente fala de modificação, é, todos os órgãos que nos constituem né, pela evolução são milhares de anos. E a gente conseguiu, no curtíssimo espaço de tempo, fazer adaptações cerebrais para que a gente consiga dar conta né, de se envolver com essa tecnologia que, que é a escrita. E a gente está falando de uma jornada leitura que vai levar a, a lugares cada vez mais desafiadores, porque é disso que a gente precisa falar é, é, quando a gente fala de quanto a leitura é fundamental para a apropriação de conhecimento e o que a gente faz com esse conhecimento, né? Produz bem-estar em todas as áreas é, da, da existência humana, né? Seja para que a gente seja menos predatório né? e muito mais empático e muito mais harmonioso e muito mais colaborativo. Então, assim como a Tati, né, acho que vem da universidade, eu entendo que todos aqueles que sabem desse desafio, mas sabem dessa potência, deveriam estar em rede é, para contribuir né, nas estratégias, na construção de uma jornada leitora. Tem uma frase, acho que do Bartolomeu Campos de Queiroz, que eu gosto muito, ele dizia que a gente sai do útero da mãe para entrar no útero da palavra, de onde a gente é, não sai nunca mais, porque esse é o meio que a gente tem né, de acessar conhecimento e de partilhar também. Então, eu vejo uma potência incrível na união desses, desses esforços. Cris, já está se juntando com a gente aqui na nossa live, né? O Fernando Braga, lá de Fortaleza, a, do, a nossa queridíssima Adriana Ferrari, lá da FEBAB, também está participando aqui. A Gisela Diamantino também está aplaudindo você, tá? A Rosa Silva, um bom trabalho para os nossos jovens. A Adriana Ferrari diz que é isso é mesmo, todos podem colaborar. Cris, sempre trazendo informações muito relevantes. Também temos a Roseli... É, Castilho, sua parente, <risos> sua irmã, acompanhando aí, eu fui direto aqui no sobrenome, eu fa... opa, tem uma, uma coincidência <risos> aqui, mas o pessoal acompanha, tem a Selma também, Coimbra, que está acompanhando aqui, e a questão que eu queria tocar na esteira do que você começou a falar, em relação ao rendimento escolar dos estudantes, né, é, das escolas onde tem bibliotecas escolares, essa questão é relevante, Cris, por quê? Muitos, é, muitos gestores públicos e também administradores de escolas privadas tendem a pensar a biblioteca como mais um custo da instituição quando, na verdade, existem pesquisas, como, por exemplo, a pesquisa do ano passado do Instituto ProLivro, que comprovou que não é bem assim. Acho que seria importante você também comentar esse aspecto, já que você é uma estudiosa bastante é, afinada desse tema, digamos assim. Então, é, a, a pesquisa sobre as bibliotecas escolares é, realizada pelo Instituto ProLivro traz evidências com, com as quais eu já tinha tomado contato em 2008, quando a gente convidou o Ricardo Paes de Barros, né, então, pesquisador do, do, do IPEA, pra, na verdade, ele se voluntariou a coordenar porque ele ficou bastante interessado em compreender qual que era o impacto dessa biblioteca criada por meio de articulação, como é que ela poderia influir né, é, no, no cotidiano da, das pessoas, sobretudo da, da população que estava muito próxima com a biblioteca, jovens estudantes a comunidade é, escolar. Então, é, há pesquisas, né, e a Retrato né, traz esse, esse dado, é, do impacto que, que uma boa biblioteca tem, é, no, no, no desempenho escolar, né, seja para ter uma graduação melhor, seja para reduzir a evasão é, escolar, é, e, sobretudo, um dado bem importante que, que, que essa pesquisa da Retratos está, sobretudo nos lugares onde você tem maior vulnerabilidade no sentido de, acho que de todas as dimensões da vida, né, é, e em vulnerabilidade estamos todos, mas sabe que é, existem grupos que estão muito distantes, né, estão muito mais desassistidos das políticas públicas de todas as ordens e, e que, portanto, ficam uma, muito mais vulneráveis e eles identificaram que é, nesses ambientes, é, nesses lugares, é, a presença da biblioteca tem ainda um impacto muito maior. E eu, eu acho, Chico, francamente, que é uma coisa muito doida, que a gente ainda tenha que dizer, que provar qual é a importância é, da biblioteca, né? Bom, se bem que agora a gente vai ter que provar qual é a importância da escola presencial, né? Porque passou-se a achar que é possível que a educação seja feita à distância, e nós somos é, seres... É, que nos formamos, que nos constituímos no convívio e no contato com outros seres humanos. Então, é, mas, de qualquer forma, a pesquisa é importante para dizer que, como qualquer outro equipamento da escola, a biblioteca não é um custo, a biblioteca é um investimento, só que ela é um bom investimento na medida em que ela é pensada junto com a comunidade escolar, ouvindo a coordenação, ouvindo o corpo docente, ouvindo os jovens estudantes, né? pensando num acervo bastante interessante, um acervo bastante diversificado, de lugar, de origem de produção dessa escrita. No caso do Brasil, por exemplo, é profundamente importante a gente pensar na literatura produzida por indígenas, né? e a gente tem aqui o Daniel Munduruku como um grande representante desse movimento de identificação de outros talentos também, da comunidade indígena, da literatura afro, a gente tem uma dívida impagável, né, é, com a população negra que foi escravizada. A gente poderia passar dias e dias falando, mas é super importante colocar aqui a importância dessa literatura presente, né, é, é, esse acervo também presente, é, a literatura latino-americana, os contos, enfim, esse acervo tem que ser pensado de uma forma muito muito bem estruturada, é, inclusive para que a gente entenda quais são os temas é, que estão latentes entre crianças e jovens e adultos e trazer e envolver, a partir daquilo que tem um anseio de conversa, é, esse anseio assim, precisa conversar com o projeto é, da escola, mas também ir além, né? a gente tem que oferecer é, aquilo que não é de fácil acesso, aquilo que não é comercial, então, é, eu, eu fico bastante é, perplexa ainda da gente ter que falar qual é a importância da leitura, qual é a importância da biblioteca, sendo que ela é um lugar é, de aprendizagem, né? Então, a quadra poliesportiva existe com todas as suas medições, porque ela precisa ter aquela configuração e aquele educador para promover os esportes e e, e, portanto, a biblioteca é um lugar de sociabilidade também, tanto quanto a escola é, essas trocas são profundamente importantes. É, acho que quando a gente fala é, da escola pública, tem ainda mais importância quando a gente pensa que o lugar de moradia de muitas pessoas ainda é um lugar muito precário. Muitos jovens, muitas crianças não têm um lugar específico né, onde possa estar concentrado para ler ou ter o seu acervo. E a gente precisa ampliar a nossa capacidade é, de ler né, para que a gente possa promover ações que nos tirem desse lugar, né, que promova a vida digna e boa para todos. E essa vida digna só virá na medida em que nós nos percebemos como os atores políticos, que a gente perceber que ler também é uma ação política. Que se atualizar e que ampliar, para ter abertura para novos conhecimentos, para desenvolver empatia, é também uma ação política, porque a gente está falando como que a gente se prepara para colocar no ar, onde quer que a gente esteja, ações que sejam cada vez mais convergentes, com uma existência menos predatória no planeta. O Covid-19 está aí para mostrar isso, né? Esse modo de vida é inviável. Cris, na medida que você vai falando, eu enfim vou fazendo trilhões de links aqui na minha mente, né? porque assim, esse tema é um tema que faz o nosso coração pulsar. Né? A, é, na Biblio, por exemplo, o tema da biblioteca escolar é disparado o tema mais discutido nesses nove anos de existência da Biblio. O maior número de artigos, é, de reportagens, de entrevistas foram em torno do tema das bibliotecas escolares, eventos organizados pela Biblio, especificamente, o nosso primeiro seminário Diálogos Biblio, realizado em 2015, né, quando a gente tinha a possibilidade de se encontrar pessoalmente no Colégio Pedro II, aqui no Rio, foi sobre bibliotecas escolares, então nós somos um projeto mergulhado no tema das bibliotecas escolares, e que ganhou é, um grande aporte depois a parceria com a campanha Eu Quero a Minha Biblioteca, que está hum. sempre produzindo conteúdos bastante relevantes é sobre o tema, né? É, e na medida em que você falava, eu lembrei de uma frase que é atribuída ao Edson Neri, saudoso Edson Neri, né, bibliotecário já falecido, que eu não sei necessariamente, minha mente não me permite, nesse momento, lembrar se é dele, mas eu acredito que sim, que dizia que a, a, a escola é uma biblioteca rodeada de salas de aula, ou seja, a biblioteca seria o coração da escola, né, impensável, né, uma escola sem uma biblioteca de, de tal maneira é relevante que ela seria o coração da escola. Então, é, eu acho que é muito interessante essa, essa frase, essa colocação dele. E também, na medida que você vai falando, as pessoas vão entrando, a Joane Diegues diz novamente, né? Nos dias de hoje, temos o imenso e desgastante compromisso de justificar o óbvio, né? Que são as bibliotecas escolares, a Selma Coimbra, dá uma boa noite a todos aí que estão participando. A Nilma Lacerda fala, incansável Cristine Castilho, a biblioteca é o espaço entre o prático e o visionário, como você acaba de se referir, e ela está pedindo para você desdobrar ainda mais um pouco esse pensamento. Por favor, e logo depois que você responder, eu já tenho, já tenho uma outra pergunta para te passar. Ô, oh, Nilma, querida, assim, a referência né, em tudo que eu faço: ela, Percival, Beth Serra, Bartolomeu Campos de Queiroz, Fabiola, Graça, enfim, né? É, eu, eu, eu consegui me construir um pensamento porque eu estou em rede com, com gente incrível é, que vem pesquisando e que vem colocando em prática, né? É, o, o que para tantas pessoas ainda está é, é, no plano da magia. É, no último artigo que eu escrevi para a Biblio, eu começo, o título inclusive é esse, né? De que livro seu coração precisa? Porque a gente precisa de uma vida povoada por outras palavras que não sejam as palavras funcionárias. Né? Isso, um amigo muito, muito querido nosso, Nilma, dizia muito, tudo que existe no mundo passou antes pelo sonho pela fantasia de alguém. Né? É, talvez uma metáfora, um exemplo bastante prático, a gente pensa em Júlio Verne, por exemplo. Né? Quem iria imaginar que aquilo que ele estava colocando em vítima e submarina, muito... É, muito próximo, né, do ponto de vista de, de, de tempo, de vida, de século, isso iria acontecer. Então, a gente precisa acessar o nosso simbólico, a gente precisa de um recurso que fale, que converse com a nossa fantasia, porque no momento em que a gente está limitado por, por N razões, a gente precisa é, se munir de ideias para que a gente possa trabalhar no hoje, para superar esse momento que que a gente vive, ou para acolher o nosso coração também, ou para dizer qual é o nome do sentimento que a gente tem. As demandas da vida, do ser humano, são extremamente complexas, e a leitura é, e a partilha das leituras é um meio que a gente tem de conhecer como é que a nossa espécie transitou pelo mundo séculos antes de nós, que mundo foram sonhados por eles, que mundo que nós podemos e devemos sonhar. E a gente não consegue sair do lugar se a gente é, fica com, com palavras que esterilizam a nossa capacidade de, de acessar a fantasia, né, o que a gente chama de fantasia, mas não é a fantasia no sentido descartável, né, ou no sentido do, do entretenimento, e esse é um ponto que eu acho muito precioso é, falar agora, porque no nosso entendimento há uma confusão muito grande entre ler e entreter, né? o entretenimento tem uma função que ela é de curtíssimo prazo, e o que a gente está falando, de acionar o nosso pensamento simbólico, de acionar a nossa fantasia, de nos preparar para o sonho, tem a ver com um outra digestão, que passa por uma outra ordem, que é processado pelo nosso cérebro e é sentido pela nossa carne e isso a gente consegue acessar, e consegue preparar, e consegue elaborar, e consegue partilhar, na medida em que a gente acessa narrativas que falam da nossa jornada histórica, não só do ponto de vista factual, mas de tudo o que estava tá envolvido nesse contexto, para que a gente possa se apropriar da história, e da, sua, da fantasia de todos aqueles que vieram antes de nós, e possamos também sonhar um mundo muito melhor do que aquele que a gente está. E sonhar um mundo melhor passa pelo simbólico e pelo sentimento de cada um de nós poder ser acolhido. Então, a literatura presente desde a mais tenra infância é, e sendo um caminho possível de ser eternamente acessado, ela é fundamental para que a gente consiga se preparar melhor para ocupar esse lugar de uma forma tão mais humanitária né, do que a gente tem feito é, até então. Então, é, é imprescindível. É, Cris, só retomando um pouco aqui a questão da, da Lei 12.244, antes que a gente passe novamente para as outras observações aqui dos nossos é, usuários, lembrando que eu coloquei o link lá no, no chat né, da, do seu artigo que você publicou no sábado, por sinal excelente, né, excelente, uma repercussão muito positiva, né, as pessoas já podem ler, então voltando um pouco à Lei 12.244, é, nós sempre tivemos uma preocupação muito especial em relação a esses números, né, da implementação das bibliotecas ao longo desses anos, que segundo o censo escolar tem em torno aí de 45% das escolas de educação básica, né, com bibliotecas ou salas de leitura. Então a nossa, uma observação que a gente fez sempre desde o início dessa discussão é como os dados são gerados a partir dos relatórios produzidos, né, pelas direções das escolas pelas próprias escolas nós tememos que talvez esses números sejam superdimensionados. Quem anda no interior, nas periferias das grandes cidades, no interior do país, percebe que muitas escolas não têm realmente bibliotecas nem salas de leitura, e às vezes, quando têm, são em condições extremamente, bruscamente, né? nem sei qual o adjetivo que eu uso, picadas, né? é, Exatamente. Então, assim. É... Como é que a gente pode, é, qual a crítica que a gente pode fazer em relação a esse modelo né, de pesquisa em relação ao quantitativo um país tão grande como o Brasil, que tem aí em torno de 180 a 200 mil estabelecimentos de educação básica? Eu vou começar com uma frase que atribui-se ao Einstein, né? Nem tudo que é contável conta, nem tudo que conta é contável. Então, é, eu, eu entendo... É, que, que é muito importante rever como é que essa esse levantamento é feito. Né? É, sair um pouco desse lugar burocrático no, no qual ele é feito, que ele é quase um sistema contábil e que de verdade não traz para gente qual é a realidade das bibliotecas. E nesse sentido eu falo agora da Ferrari, né Ferrari, que, que quando esteve na coordenação do sistema Estadual de bibliotecas em, em São Paulo não só conseguiu colocar duas das mais incríveis bibliotecas no ar, né, que é a Biblioteca São Paulo, a primeira é a biblioteca pública estadual, né, e também a Biblioteca Vila Lobos. É, mas a gente precisa rever a forma como a gente captura esses dados, né? Porque junto com os dados a gente precisa também falar, é, construir um outro pensamento de biblioteca porque é como você falou, há verdadeiros lugares, né, espaços, que por é, terem estantes e livros, eles são contabilizados como sala de leitura, por exemplo. Né? É, e há bibliotecas que são verdadeiros depósitos, assim, o espaço existe, a placa, a biblioteca está lá, e a gente está cansado de ver que o que tem lá dentro é muita sucata. Né, são livros empilhados, tem livro didático, o livro didático por exemplo não tem lugar dentro da biblioteca porque ele é de uso dos estudantes, então não tem porquê esses livros estarem lá empilhados. Então eu penso, Chico, que é, precisaria se rever com muito carinho, com muito cuidado, né? É, um grupo precisaria pensar melhor sobre como buscar esses dados, que referências oferecer também para que aquela pessoa que esteja fazendo é, preenchendo esse, esse formulário, possa também preencher é, é, com, com essa referência, quer dizer, quando, quando você diz que aí tem uma biblioteca, como é que é essa biblioteca? Acho profundamente importante que é, é, se vá a campo, né, por amostragem, para verificar como é, e não é ir para ver se esse espaço existe, mas é para ver a vida desse espaço. Como é que está relacionado com o ambiente da escola? Como é que os estudantes estão vendo essa biblioteca? Como é que os professores, os professores estão vendo? Como é que a comunidade? Do... Então, acho que a gente precisa começar a trabalhar é, na perspectiva de conseguir esses dados, mas do ponto de vista qualitativo. Esses dados podem inclusive estar sobrepostos. Você pode escrever, eu não sei, nunca vi esse formulário, mas você pode preencher biblioteca, sala de leitura. Enfim, né, a Adri também fa fala muito sobre, sobre como é, ela até fala de uma forma muito bem-humorada, né, onde vivem, o que comem, né, como é que se relaciona essas bibliotecas. O fato é que a gente não tem dado qualitativo de verdade dessas bibliotecas. Então, quando a gente fala desses quase 50%, eu não tenho a menor ideia de qual é a qualidade desses 50%. Mas, então, eu entendo que é preciso construir, né, uma ideia de bibliotecas, dizer o que, que a gente, como essa biblioteca precisa ser, e daí ir a campo e, e, e começar a recuperar dados é, sobre essas bibliotecas, porque o número simplesmente, é, efetivamente, é, não diz nada. É, no caso de escolas, isso já é complicado com o equipamento escola, né, a gente sabe, Brasil adentro, a precariedade né, de, de, de muitas escolas, e, e nessa perspectiva, eu, eu faço, inclusive, um, um convite ampliado, né, dentro da perspectiva de que a biblioteca, ela é parte integrante de um programa de educação, de se acompanhar o movimento da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que foi responsável, inclusive, pela construção de todo o arcabouço técnico de orçamento do, do CAC, do CACI, né, do, do Custo Aluno Qualidade, que está que está presente né, no Plano Nacional de Educação, que também foi algo aprovado pelo pessoal da campanha, que está é, em campo todos os dias para evitar que haja o desmanche do orçamento da educação. Então, eu entendo que a gente que tem plena convicção, porque pesquisa e porque trabalha, e porque se formou eleitor da importância da aquisição da palavra escrita, da posse da palavra, né? Que a gente esteja em comunhão com a educação. Senão, vai ser uma luta bastante em glória. A gente tem que compor, a gente tem que somar para poder multiplicar. Cris, é, o pessoal está participando aqui, a nossa queridíssima Denise Batista, né? É, diz parabéns e obrigada, Biblio. Eu que agradeço, Denise né? e a Cristine, por nos trazer essa excelente apresentação sobre um tema tão relevante e que nos é tão caro. É, a Maria das Graças, né, Castro fala, ela diz que temos que situar a biblioteca da escola entendendo a diversidade do sistema de ensino brasileiro, o Roberto diz que ele e a Rosângela estão gostando muito da entrevista, né, e tem aqui também uma outra colocação do Reni Adriano, que diz que muitas crianças não têm sequer direito ao silêncio ao convívio, no convívio familiar, Muitas sequer experimentam a pronúncia do próprio nome numa modulação de voz para além do grito. A biblioteca é importante para a qualificação dos encontros, intensificação dos afetos, para a construção de uma voz individual e coletiva que resistam ao obscurantismo e à loucura do mundo, né? E aí eu aproveito aqui a colocação né, do, do Reni já, se assim, encaminhando já para o finalzinho da nossa live, né? e de que você comente o papel das bibliotecas escolares e das bibliotecas de um modo em geral, né? É, nesse contexto da pandemia, né? Acho que é uma discussão também que a gente não pode perder, né, Cris? É, eu, eu queria até aproveitando essas essas palavras do Reni que sempre toca um fundo na alma da gente, né? Ele ele é o que ele fala. É, a gente não pode, enquanto sociedade, continuar é, se encantando com a ideia é, de crianças e jovens que por acaso lêem, que por acaso descobrem um livro no lixão e se tornam leitores que por acaso numa enchente se agarra aos livros numa canoa que por acaso monta uma coisa a gente não pode se contentar com isso, eu peço assim uma, pela mídia também de olhar melhor por isso, a gente não pode continuar aceitando que o acaso seja o formador, é, o constituidor do direito. Né? A gente não pode se encantar com isso, a gente tem que se incomodar profundamente com isso. É, então, isto posto, eu, eu entendo que esse momento em que a gente está vivendo situações é, de, de, de... tanto descalabro, né, Chico? A gente estava conversando um pouco a Covid trouxe à tona né, a precariedade enquanto sociedade é, que nós vivemos, e isso tende a minar as nossas energias. né? Eu entendo que a gente precisa aproveitar esse momento de, de pandemia, se é que é possível a gente falar a palavra aproveitar no meio de morte de todas as, as formas, mas assim de nos reconhecer como pessoas potentes de estar em rede, é, de buscar informação, de buscar estarmos formados como atores políticos para nos preparar para a garantia desse direito. A gente não pode mais admitir é, a ausência de bibliotecas em escolas e essa, e essa biblioteca que, que esteja completamente preparada para dar conta de todas as demandas humanas, né? de dominar o sentimento... É, de, de, de buscar ações é, de uma forma incansável, intermitente, para que a habitação digna para todos existam, para que a vida digna para todos exista. A gente tem que entender que nós criamos a escrita, não foi à toa, né? A gente criou a escrita para ser possível a gente entender, é, se formar e colocar de pé a vida digna e boa para todos. Então, nesse momento onde a gente a morte está na nossa vizinhança, a indignação está na nossa vizinhança, que a gente ocupe esse tempo nos fortalecendo, buscando informações, estando em rede, compondo, porque eu entendo que é isso que vai fazer com que as nossas energias não sejam é, desaparecidas, é, dragadas, né? eu acho que é bem isso, a gente tem a nossa energia dragada, então estejamos em rede, vamos estudar, vamos nos preparar, Mantendo a indignidade é, em alerta, é, mas vamos somar, vamos pensar em compor, vamos estudar né, é, sobre todos os pontos de vista. A questão é, do recurso público, do advocacy, é fundamental para que a gente possa é, se preparar, né, é, passar por essa pandemia, mas já nos preparando para ação política. E sabendo que, ao nos preparar para ação política, já é uma ação política. Cris, por fim, né? É, você falou da, da atuação política, né? Acho que tem um papel importante, que é o papel dos profissionais que têm no espaço da biblioteca escolar não só uma oportunidade de, de trabalho, de emprego, porque, afinal de contas, isso é necessário para a questão da subsistência né? das pessoas, mas também tendo nas bibliotecas escolares, na Lei 12.244, instrumentos para luta política. né? Acho que essa é uma questão... Que, que é relevante nesse momento, não é, Cris? Sim, é um direito, a gente não abre mão de direito, né? a gente entende que, tem, que a gente tropeça, que a gente trupica, mas a gente não desiste, né? direito é direito, se, se o prazo da lei acabou, não significa que o prazo do direito também acabou, o prazo do direito não acaba nunca, né? então a gente precisa seguir numa jornada de construção de advocacy, né? é, como disse a Luane com coragem poética, para que a gente coloque de pé a política pública que a gente precisa. E talvez a pandemia nos dê esse alerta. A gente precisa de política pública para garantir vida digna para todos. E a biblioteca da escola em rede, com as demais bibliotecas, passa por uma, por uma política pública extremamente estratégica. Cris, eu te agradeço demais, né demais. Assim, acho que é um momento fundamental, um momento até de alento, né digamos assim, ter um bate-papo... É, numa tarde dessa, com você sobre esse tema, né? Fazendo um encorajamento para a luta das pessoas, né? É, eu aproveito e abro espaço para suas considerações finais. Olha, é, eu, as minhas considerações finais vão ser um trecho de um de um texto do Bartolomeu Campos de Queiroz, que dialoga direto com, com, com as escolas. E o Bartolomeu era um ser humano que existia no mundo com uma coerência com uma poesia, como poucos eu conheci, como conheço nenhuma por exemplo. Ele diz o seguinte, na literatura tudo pode ganhar forma por meio da palavra, e a fantasia, material essencial da literatura, ganha corpo. É que todo o real que nos envolve passou antes pela fantasia de alguém. Fantasiar é movimentar o um mundo, é acrescentar, é desenvolver o um universo. A literatura tem como função de impulsionar o leitor a realizar seu imaginário. Por desconhecer preconceitos, guiada pela beleza, o leitor literário se faz também um investidor. A escola deixará de ser apenas um espaço consumidor quando fizer da fantasia uma meta de trabalho. Eu acho que são as melhores palavras que eu posso deixar na conclusão dessa nossa prosa, agradeço demais a você, Chico, essa confiança, esse carinho, agradeço demais a todos vocês, gente que eu não conheço, mas que a gente já se conhece meio dessa prosa, amigos, parceiros, família de longa data que acompanha, porque, afinal de contas, essa luta é uma luta de todos. Cris, então, obrigado mais uma vez. Agora, só para finalizar, realmente, a Arielle está dizendo que em 2017 percorreu 20 bibliotecas no estado da Bahia, muitas delas em escolas. O que ela viu foi desinteresse das pessoas que trabalhavam nas bibliotecas é, e que ficou inconformada. Pouquíssimas dessas pessoas eram amantes pelo que faziam, é necessário torná-las apaixonadas. O Renin agradece, né? Nos agradece aí pela pela oportunidade, a Nilma também diz que é um acalanto, acalento, confiança essa conversa, lucidez, visionarismo, consciente, um ramo de gratidão, é, de gratidões, aliás, Cristine Cartilho Fonteles e Chico de Paula Biblio, obrigado, e eu, Mavi, eu que agradeço demais vocês que disponibilizaram o tempo para acompanhar esse bate-papo e dizer que os artigos da Cristina estão lá na Biblio, depois eu posso colocar aqui no chat é, especificamente o link da coluna dela, onde vocês vão ver todos os artigos em sequência, artigos inclusive bastante didáticos que vão ajudar profissionais a trabalharem no que se chama de incidência política em torno das bibliotecas escolares e lembrando que nos próximos dias a Biblio vai continuar discutindo o tema das bibliotecas escolares por outras lives, eu não vou confirmar o nome de ninguém agora, porque a gente ainda está levantando, as pessoas têm várias agendas, mas pessoas muito qualificadas para estar tá, é, implementando ainda mais esse debate, né, aprofundando esse debate. Quem quiser contribuir com a biblioteca tem que curtir aí nos nossos canais, comentar e compartilhar. Acho que a melhor forma que você tem para poder contribuir com o nosso projeto é participando, disseminando as ideias que foram colocadas aqui. Cris, mais uma vez, um beijo muito grande para você. tá? Um Fico muito feliz pela nossa conversa. Nós vamos ter oportunidade de voltar a conversar nos próximos dias e ler mais belíssimos artigos que você tem produzido aí. Tá bom? Um grande beijo. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.